Quando subo em minha moto Sempre faço uma oração E sigo pela estrada Eu tenho rumo e direção Só abaixo a cabeça Pra rezar para os irmãos Uma parada, uma cerveja E um aperto de mão Estamos livres Somos livres Vida longa pros irmãos Estamos livres Somos livres Vida longa pros irmãos Não importa o que guia, Se é Harley ou CG O espírito é o mesmo Quem faz a história é você eu sinto o vento e acelero É Deus que guia o meu guidom Cheguei em outro encontro mais cerveja e ouço o um som Estamos livres Somos livres Vida longa pros irmãos Estamos livres Somos livres da longa pros irmão Não adianta meu amor Você não vai me mudar Você me conheceu assim Então vai ter que me aturar A moto é minha amante Mas também amo você Não adianta me trancar Que você vai me perder Estamos livres, somos livres Vida longa pros irmãos Estamos livres, somos livres Vida longa pros irmãos Minha aparência te assusta Então melhor se afastar é de poeira, a estrada é meu altar Corpo tatuado, diferente de você Esse teu mundo estagnado, só de frente pra viver Estamos livres, somos livres Vida longa pros irmãos Longa pros é irmãos irmão.